Tem alguma coisa muito boa contra o Druchinho na jungle? Ei, você pode ir pro top, se quiser. Pior que eu não tenho, véi. Caçopeia? vocês que sabem, véi. Cês sabem? Acho que... Eu acho que essa caça tá nice, mano. É? ele. É? Acho que sim. E, e o Vitola, Vitola é legal também, né? Baneiro, banheiro, Baneiro. banheiro. Ah, de caça, tá véi. Pô, Vitola era legal, velho. Era, tá pensando nele. <risos> Duas horas depois, De anos depois... Cara, que silêncio, hein, galera? Clima tenso? Tô focado no... Né? Tô focado no draft, né? Poder focar e ficar sem piadinha por um momento? Só pra... aí, é <risos> mano. <risos> Só pra gente decidir o nosso draft? Ô, eu queria testar aí, os cara falou que trando de Minerva, né, falou. Mandato, muito roubado. Que que é isso aí? É... Porque você bota o pilar e dá o hum, debuff, tá ligado? Exatamente. Mas... E aí dá mais dano pra quem bater. Será velho? Acho que não né, melhor okay, é no safe, né? você morre rapidinho O que, que você faz se não for mandato? Ah, Solari mesmo, padrão Solari? Solari, Solari. o teu saio, acabou É full que daí, tá ligado no mandato? Sim. Vamos deixar no papel, ah, depois você testa É <risos> Deixa eu passar no que? É, deixa no é. papel mesmo Eu tô com a presa top aqui, mas Não tem ordem pra ter pra ir não Não, não, não, você não precisa Só se tá. tipo assim, x aparecer e tal, tá ligado? Eu acho Aham. que ele skipou, velho Deve estar no res agora. Vai limpando um pouco. Ô, okay, tá mid, ele crasca, tá mid. Não, deixa ele... deixa, tá mid. Tá, flushou. É isso. O mano ficou louco aqui, o res flushou. Só dando, Eu... só dando. Oh, oh, né? tá Ó, dan. então. oh, é. o res tá descendo. O res descendo pra wardar. Tô o tô bot, velho. O res tá pelo bot side, tá? Vou puxar mid. Tá bom, tá aqui, bot. Ó, oh, tá aqui, oh, tá aqui, bot. Aqui, velho, tá aqui. Não precisa, oh, não precisa. Calma que o res pode tepar agora. Vai na torre, a gente pega na torre, a gente pega na torre. Pode ir top oh. side lá, velho. Eu vou dar hoverbot, bot, esses caras não pode puxar não. X-0, X-0, X-0, x Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, tô não indo. indo. Eu pa, compre não slow, tá, compre slow, compre slow. Vou chegar exato. por trás, tá? Vou chegar exato. por trás. Flash, flash. Vou chegar aqui, vou chegar aqui. Tá, X-0 tem flash. Bem. Vai slow, vai slow. Incendiar sem a sem coisa. Boa, não tem W essa mira. Ela é. morre. Tá preso. Brawl. Dá pra deixar frizzar, mid, ó. Não, não, só... Já puxo, já puxo. Vou dar aqui. Ele tá meio sem mana. Eu acho que ele vai resetar. Não, vai, vai, vai ele pode, ir, entrar, ir, pode entrar, ele pode entrar. Eu posso na galinha, eu posso na galinha. Ele tem arder aqui, ó. Pode posso ir sem flash, em em flash viado. Deus, não chega primeiro, eu acho. Não, não, não, eu chego ah, primeiro, eu, tá eu chego o Ryze tá ali, eu. Eu vou dar base, rio. eu vou base só. Ryze top. Deu na bot, deu na bot. É peitinho. Não tem, Ryze sem flash, Ryze sem flash. Vai vai vai. A gente tem TP, se parece, então me dá vai bot, tem big win. Ah, eu vou ter que TP o top. Eu vou descer, eu hum. vou descer. Tá, demorou, eu, um. eu vou ter pressão mid, mano. Eu, eu posso descer depois. depois. Não, eu desço aqui, Chiesa, eu desço a Chiesa. Vocês, vocês. Eu, eu movo também. Não, ah, não. não. Só pega ele, vai, se vai, se só pega aí. Vou guardar o galinha aqui. Guardei galinha dele, pode dar pra invadir aqui, o list de banger. Então. Então. Ah, ah, mid, mid, 4 mid, 4 mid. Bateu? É, um, não, Zat não. Só puxa puxa a Ó, vem. Sem flash. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vai, vai, vai, vai. Galinha, galinha, galinha, galinha. Galinha da Devbot, galinha da, da, da tá Devbot. De de Ai, vamos. Vocês, eu É vocês, é vocês. Eu vou pegar a barricada e puxar outro. O Ryze pode ter guardado. Acho que ele guardou o bot na real. Acho que não, acho que não. Eu vou ter stack de wave aqui no top, velho, para alto Tá. Cara, Não precisa começar a Insta também, tá ligado? Sim, sim, segura um pouco. Ah, eu vou treinar é. aqui. A Leona pra onde a gente vai reto aí, tá? Cuidado, o Simon, ele pode ultar tá. no mid aí. Tá, tudo de boa. A gente vai destacar o Wave bot, tá? Na catapa eu subo. Tá, ok. O vai ter pressão só nessa aqui. Uhum. Tá, a gente vai só chutar o Wave. Ó, oh, pera aí Posso que eu tô... Começar alto, pode começar o uh. Arauto, guys. Pode começar o Arauto, se quiser. Não, Nossa, tá aqui, o sinal né? tá lá, pô. Então vocês começam a. O Ryze bot, o bot, o bot. Eles ganham 3v3, 3 x 3, 3, 3, 3, 3, 3 A gente ganha só a no bot? Boy bot. Não, tá aqui, tá, tá aqui. Tá mid, tá mid. Se eu fizer o vinho ele vem por aqui, velho. ele vai reto o bot, viu? cuidado aí. Tá, acho A gente que vai que puxar vai. essa aí, a gente vai puxar essa aí. Eu vou, tô dando hoverbot tá? Pra dar cover, acho que eles não vão parar outro não. Se eu o tá no red agora, vem no red dele. Ó, oh, raise aqui. Tá farmando a jungle só. Acho que dá, hein, você tem tá que. Não, acho que em dois... Tá saindo vão, cara, vocês, ó. É Olha né? esse cara. Ó, oh, eu vou, tô dando a volta aqui. Véio. Ele já tá no, no pitch, tá? Tá. tá CP tá atrás, CP atrás de vocês. Eu tô de boa, aí, tô tá de boa, aí, tô tá de boa. Tá, tô na frente, na frente, tô na frente, tô na frente. Se ele ficar de boa, ele vai perder muita banheira. Sem, sem, sem flash, sem flash, sem flash, sem flash, sem tá. flash. Ó, o teu sai o teu sai, Teu saio, o teu sai Só mata aí. Vem na Leona depois? Vou, vou, vou. A Samira pode subir aí, tá? Tem ward? Não. Ah, Tem. Ó, dá mas. pra bater mid aqui, bate mid sem arauto, tá? Dá bem. pra dar, é. né? Pega o blue na volta, Tim? ah Pode ser. Tá, vou dar base, vou dar base na. Ô, oh, cuidado que sai um pouco É, o Saiu tá no rio, o Saiu tá no rio. Vou esperar um pouco. Espera um pouco, espera um pouco. Vai rolar 5v5 no mid, tá? Uhum. Uhum. Depende, ah, não tem dependa, vem check. Melhor Eu posso mover, ó. Ó, eu tô vindo com você aqui, ó. Ah, Pode move, vamos, move pra atacar aero de mid. Move pra atacar aero de mid. Deve ah, não, no, não, não, não. Já estão aqui, já. Tá. Ó, o Sion tá aqui. Tá sem flash rise, tá? Então, então se não pega gold não, pegar o gold não. Tem um então, dado nele, a gente Ui. vai. Cinco ah. aqui, ele, ele tem tudo ainda, ele tem tudo ainda. Ó, eu tô olhando pra TP. Tem cinco atrás aqui, velho, tem, tem cinco atrás. É melhor só sair, sair pra cima aqui. Só a gente ganha, a gente ganha. Ai, mori Eu não vou tepar não, véi Ganha, né? Ganha, né? <risos> Algo me deu muito dano ali, véi Você quer pegar bot, Tinha? Pode tá, ser, tá pode mais? ser, eu vou, vou sair já. Tá. Tá. Já. Já, já. Toma aqui já, toma aqui já, toma aqui já Eu respondo as do top e pego a próxima do mid, véi tá cortando eles aqui, ó Que isso? Mid. Ah, ah aí, eu tô sem de ult, véi Eu tô tepando, tepando também, tô tepando Foi marotado demais Calma. a arma Me atém, né? Vocês já tem W? Eu subi, eu subi, eu Acho que não, não, não, não, não, tem Eu subi, eu Cuidado. Pegar a Samira? Exaustei, eu tenho pilar nela. Samira tá top, é só primeiro, 4x2. Samira sem flash. Eu tenho o Q em 2, 1. Chinsal, chinsal só. Tá sem flash Samira. Boa, boa, boa. Safadinhos. Ah, boa. Bota a cara alta Caralho. aqui já. O Ryze right, tá subindo, cuidado aí, vai ser 5 cara mid. Boa. Eu, eu zonei aqui, eu zonei Também. aqui. Roda, Saiu atrás, saiu atrás. Dele. Nossa, aí Cadê pegou dois? todo mundo. Cada um por ser, si, cada um por ser, si, irmãos. Levantei dois bots, tem um arauta ali, ainda tá de boa. Pilar, tá? Pilar, Pilar, Pilar, Pilar em 5 só, tá? Tá, tem um aqui em 4, tem um aqui em 4. Pilar em 3, 2, pode indo, pode indo. Ó, o ali. Cuidado Nossa. que eu tô bot aqui. Vai, vai. Mampo veneno pô. ali. Caralho, o cara. Mano. <risos> <risos> <risos> Eu vou ficar mais um Olha pouquinho daí. aqui, só pra sentir, só para sentir a vibe É, com Ó, o Ai, fudeu Não veio ninguém Ah, ah, ah eles sabiam! Ah, ele sabia? Ó, vai ter Drake, hein? Tem é. que tá não vale a pena esse Drake aí, mano. Não, é rapidinho, peguei ah, não tem ah, nada pra tem fazer? Que... É, então não tem nada é. pra fazer. É aqui, eu tirei top side lá, tá ligado? Fazer é que o barulho, é aqui tem, tem, que, tem que arrumar o wave do bot também, pra puxar até o fim lá. Pô, acho bar. que a gente pode levar esses dois inibem, aí, não? É, agora, agora a gente é a pode, pode, a gente faz Ele baron, tá bom, a gente faz né? baron depois. Mas, mas vai tentar terminar ou vai virar nesse? Que eu posso ficar aqui na jungle. Inclinou o baron já? Vamos ver. Os dois, vai, faz os dois, vem. Termina, X ao bot, X ao bot, vem, vem, vem. Tá, eu vou bater aí então. Tá, é eu tiro verdade. com pilar, se eles vêm. Uhum. Tem wave tá boa muito... top também, viu, guys? Muito longe os caras, dá pra ir mid top, joga e vara. E de... come top com é você. Tá, não lutei, tá? A gente já puxou ah. mid. Eles estavam pra baixo ali, velho, não sei o que estavam fazendo, não. Ó, oh, saiu um bot lá então, oh, ainda, ele tem que tevar. Tá Só o os wave do mid top aí. Vocês não podem ficar os três na jungle, não, velho. Tem que fazer não, a quadra de verdade. Eu tô top, aqui, Vamos ganha, tô eu tenho exaustamira. Exausei, exostrei. Exaustou essa mira. Né? Vem ah, pra Samira, cá. Essa mira, essa mira. Ai, eu achei que eu tinha eu flash! Olha o Ryze, 10 em mim aqui. GG? Voltei <risos> <risos> a parede. EG, né? EG. Você mata ele, ah, Tio? Não, deu doideira, doideira eu aqui, deu doideira aqui já. Sai o meu to. Só dois GG agora, 3 inib. Tem TP? Vocês? Tem. Não tem não. Eu não, 7 tem. tem, mano. Vamos full aqui. Essa mira tá fechou, não fechou? Fechou, fechou. fechou, fechou. fechou, tem, tem, fechou. Só, só, só vamos mid, GG. Hum. Quer entrar aqui na jungle pra ver? Só espera, Cara, espera o... o. Cara, pior que na real não. A gente tem barco. acho que aqui, ó. Ah, Eles aqui. querem lutar, ó, a Leona, movendo. Tadinho. Ah, essa mira ah, mid, mid, mid, mid, mid, ah, mid, mid. só. Vamos, vamos, Não, Ah, só vamos. Querem nada. Só para aí no mid? Só para aqui. Só bota com nós, bota com nós. Dá pouco aqui, dá pouco aqui. Tá de boa, é nossa, é nosso, é nosso. Temp, temp tem pinta e dois. Vem o cara aqui. É o Penta! Ai, ai, ai. ai. Eita, eita. ladrãozinho. Cara, é Um é momento eu achei que era da BO aqui, velho. <risos> não, tem pó. Caramba, velho, não peguei uma kill. Pô, vocês gastaram as duas, guardaram as duas últimas pro, pro zumbi, tu sai, <risos> mano? Nem precisou das UTs. É isso, ganhei, descarreguei. GG, GG. <risos>